Antes de apresentar esse produto para vocês, eu quero dizer que eu estou gravando todo esse vídeo com ele. E eu tô falando, é claro, do microfone condensador da WordView. Esse aqui é um dos microfones perfeitos para você que está começando um canal ou quer começar a gravar vídeos mais profissionais com um áudio excelente. Ele vem com um suporte de sapata para você colocar em cima da sua câmera, mas você também pode estar tá utilizando ele como microfone de mão. Esse aqui é o áudio cru diretamente do microfone, sem nenhum ajuste ou filtro ligado. Esse aqui é o áudio do microfone com o ajuste de atenuação ligado. Ele é muito bom caso você vá fazer né, uma, uma filmagem externa e queira reduzir ainda mais o ruído que o seu microfone recebe. E esse aqui é o áudio do microfone com o filtro de alta frequência ligado. E é com o filtro de alta frequência ligado que eu vou terminando esse vídeo para vocês. Se você quer começar a fazer vídeos com um áudio profissional, invista no microfone que seja de custo-benefício. Invista no microfone condensador da WordView. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comentar, e também de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.